São Paulo, a terra da garoa, a cidade que nunca para. Independente de seu nome, ninguém pode negar que hoje é a terceira maior cidade do planeta, com mais de 12 milhões de habitantes. Amanda ou não, não tem como esquecê-la, e o SP surgiu dessa paixão, por essa cidade tão plural, que não para e se movimenta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, opção por aqui não falta. Você que já acompanha e compartilha seu carinho pela cidade através do Instagram e Facebook, agora poderá ver a cidade mais de perto. Criamos o estúdio SP Lovers. Um canal no Youtube onde a cidade será apresentada em suas diversas formas e acontecimentos, abordando os mais variados temas semanalmente. Se inscreva e acompanhe a cidade e seus acontecimentos mais de perto.